Segundo ponto é o agendamento, que você agenda, é, uma vez que você divulgou lá né, pelo WhatsApp ou pelo, pelo direct, você vai agendar, e aí geralmente falar pelo WhatsApp facilita, né? Você vai enviar um convite no calendário, né, com um lembrete, porque às vezes as pessoas esquecem, você vai ver que vai tomar muito bolo e faz parte do jogo, faz parte das conversões que você vai mapeando, está tudo bem, tá? Por isso que o de graça né, tem esse risco né, de, de a pessoa do outro lado às vezes não tem muito comprometimento, então sempre tenta marcar para a mesma semana, idealmente até no mesmo dia, coisas mais é, no calor ali da decisão, tá? E dá até para você automatizar se isso realmente for, porque isso daqui pode se tornar a sua ferramenta de vendas total, tá? E aí você pode trazer um pouco mais de, de processo, automatizar com ferramentas tipo Calendly, que a pessoa vai lá, é, você deixa no seu calendário algum, alguns horários específicos para você realizar essas sessões, e ela, a pessoa mesmo, pode marcar. Enfim, né? isso aqui não é o objetivo de hoje, mas dá para você automatizar também. E aí, na execução, você vai utilizar uma ferramenta de videoconferência, como o Zoom ou o Google Meet, eu prefiro essas duas porque tem mais funcionalidade, você pode gravar tal. Então, é, se profissionaliza mais o processo, mas também poderia um WhatsApp call, né? enfim, qualquer ferramenta de vídeo call, Skype e tal.